Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Quer receber dicas gratuitas de como emagrecer e de como perder os quilos do seu corpo e perder a barriga? Se inscreva neste canal do YouTube e receba gratuitamente dicas grátis de como emagrecer, de como perder a barriga, de como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e correta. Saiba, irmãos, que... Muitas vezes a pessoa tem ansiedade para querer ver os resultados rápidos de que ela está conseguindo emagrecer. Porém, é, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir perder 10 quilos do dia para a noite. Mas perder 1 quilo do dia para a noite, eu acho que é possível, mas... É, bom, acho que um pouquinho complicado mesmo, né? Mas 500 gramas eu acho que ainda vai. Então, saiba que... Está com dúvida? Use a balança e o registro diário para ter certeza. Thank you.